só agora porque você falou um gama que já estamos aqui gente com mais um vídeo De Minha última sexta O que coincidentemente hoje é sexta que eu estou gravando esse vídeo ah. Play Normal gente o que é? Normal na, na raça Será em breve, eu prometo, isso será breve, eu prometo. Vai fi, levanta. O que, o que o cara deu uma estupradinha ali de leve, foi só, uh! que horror gente. Oi. Tá, eu não sei o que aconteceu, eu simplesmente fiz algo que acontecer. Bom, eu sou, meu nome é Jack Smith, eu sou o ganhador de tudo. Uhum. Uh, eu não sei o que, que se trata desse jogo, gente. Eu sei que é uma demo, então, né, não será o jogo inteiro, é só um, um curto, então provavelmente será só um vídeo, então vamos ver. PUNA ELES COM DOR! Pode deixar! Olá! Hello meus amigos! Como vocês estão? Tem alguém em casa? O, moço. o moço. Não pode ficar pelado assim no meio do... Fora de casa não, mano. Não pode Tá trancado. Olha, tá trancado. Ah, não tá trancado. E agora? Tem um bracinho. Tem um negócio e... Aham. Uhum. Ok. Tem um painel. Bom, então, gente, como eu fazendo? Eu, o que eu notei... Tem umas bolinhas que são um pouquinho. mais coloridas. E, eu, eu sou um gênio! Gênio! Tá. Uhum. O que, que temos aqui? Sangue zurrando. Ah, peraí! Três, cinco dois três quatro cinco seis sete dois três cinco sete dois eu sei onde é isso quem é o Otário agora você seu lixo Ha! seu lixo 3572. ok gente eu acho que eu sei onde é isso é um agora 3. cinco 7. qual o cara é um gênio, gente, o cara é, ó, uau, entendeu? Então vamos descer, é um jogo cheio de puzzle, eu gostei dele, realmente, ele é grátis, tá, é uma demo então, né, é uma lanterna, eu não preciso disso, ô amigo, quando o jogo, quando a, é tipo assim, quando a vida te dá uma lanterna, pegue, pelo amor de Deus, você vai precisar, sério, eu não preciso disso, Na vida de dar uma lanterna, pegue. Pelo amor de Deus, você vai precisar. Acho que eu deveria seguir em frente. <risos> Cara, você precisa de uma lanterna. Hear sons estranhos. Ai, gente, olha que delícia. Que lindo, né? Umas tripinhas aí, delícia. Umas tripós aí pra comer. Quem não, quem, não, quem não ama? Morte irá libertá-los. Tá trancado. Então a morte vai libertá-los. Morte de quem? Não, a alavanca. Ai, a alavanca, gente. Não sei para onde é. Vamos encontrar o nosso amigo Bob, o Pelado. É, o Bob, é o Pelado. Então, cara, é você... É vai começar a vida. Tá é bem. Que é ótimo, né? Porque a minha não vai. Tá, eu liguei o que? Eu liguei o gerador. Preciso pegar isso ainda. O pelado, então é o seguinte. Não, não é o seguinte nada, só, só fica aí, por favor, não se mexe, <risos> eu não quero entrar em desespero, gente, está trancado, ah, o elevador, claro, olha só, mas vamos embora, ai não, preciso de uma chave, então a gente vai ter que continuar aqui, Quero minha lanterna! Oh, vou você tem uma, Você tem uma lanterna aí? Porque o jogo não me deixa pegar aquela. Vou pelado. <risos> não quero mais jogar, gente. Vamos abrir aqui. Medo, sério. Nossa! Vou apelado. Então é o seguinte. Estamos prontos agora para a nossa treta aqui, ó. Eu e você. X1. Pode ser? Olha, gente, que mastripinha linda de novo. Quem não gosta, né, Quem não adora uma stripinha? O menos. Com um menos, com um risquinho a mais. É um mais. E um X está sentado no fim. Quem está no, no meio? Não lembro. Não lembro disso. O um menos, então vamos lá. O X está no fim. O X está no fim. O menos tá no meio. Nossa, mas já? Tá gente, isso foi muito cagado. Eu tô com medo. Ai meu deus. Não, não, não. Bob pelado. Nossa senhora gente, calma. Nossa senhora gente, calma. Bob pelado. Não. Boa, pelado, sai daqui. Eu não me estrape, Bob. Gente! Ai, ai! Meu Deus, eu vou morrer. Ai, que tenso. Quando, olha, quando eu olho pra baixo, meu personagem para de andar. Ai, gente. Era você ou eu, Bob Pelado. Então, vamos lá. Nossa? Hey, Jeffrey. Eu espero que você não tenha esquecido que, é, que essa cesta... Você sabe que é o dia da... da formatura, da colação lá. Eu não sou o Jeffrey. Meu nome é Howard. Ah, desculpa. Eu achava que era meu amigo, melhor amigo Jeffrey. É, você sabe, as luzes aqui estão apagadas. Ah, tudo bem. E, e você? Você vai pra colação? Eu odeio colação. Ah, não se preocupe. Eu e o Jeff também. Nós apenas vamos ficar bêbado das risadas dos idiotas, achar que é a melhor noite da vida. Você quer nos juntar? Nossa, vocês são hardcore. É, talvez. É, eu apareça lá. Ótimo. É, vá no banheiro da. masculino, no segundo andar às 19h30, Traga ah, eu vou levar o whisky para para a festa. Tudo bem. 19:30. Ai, ah, não se esqueça, 19:30. OK. OK. Vamos embora. Ué. Ué. Hã? Ah, espera aí dezenove e trinta. Vigêns. Gente. gente Ai, meu Deus. Demais esse jogo, gente. Então esse aqui foi The Last Friday, eu espero que vocês tenham gostado, deem like, favorito, se inscreve no canal, compartilhe o vídeo, não esquece de... De, de dar aquele like abonento pra me ajudar, e se vocês quiserem que eu jogue algum jogo, deixa aí na descrição que jogo desse estilo, e até o próximo vídeo gente, então pessoal, falou!